Bom dia, boa tarde, boa noite, saúdo meu irmão com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando o um homem começa a beber bebidas intoxicantes, ele sente uma sensação peculiar, afasta seu aborrecimento ou tédio, o anima, excita seu sistema nervoso e o deixa feliz por algum momento. Terminado o efeito do estimulante fica em sua mente a, impre a impressão da sensação agradável que a bebida produziu. Por algum tempo, essa sensação permanece latente, então ela, a mesma sensação se levanta na forma de desejo num borbulhar à superfície do mar mental desse homem subindo à superfície explode e produz uma onda ou impulso que intensifica o desejo e leva a beber novamente. Leva a beber este homem novamente. A nova falsa alegria da tal sensação cria outra impressão que se imprime na primeira e o processo continua com frequência crescente. A cada nova rendição ao desejo, a velha Impressão se aprofunda até que a série de impressões acumuladas se tornam tão fortes que começa a fazer parte da natureza desse homem e se torna o que chamamos de hábito ou vício na vida deste homem. Pense nisso.